Sendo o SUS ou my god Tá nesse aqui, ó. Se meu não me morre em dois segundos. Engraçado <risos> que tem PRY no meio do código. Beleza, né? Que isso? Tá todo mundo em cima de mim, velho. What the fuck? Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Yeah. Eu não gosto. Isso. Eu não gosto de ser impostor. Meu Deus do céu, eu tô eu, eu vou morrer. Eu, eu ia jogar Five Nights at Freddy's, só que eu acho que eu vou morrer antes. Meu Deus do céu, velho. Os cara tá me dando susto. O cara falou skip volt todo mundo skipou. Talvez não todo mundo. Olha, meu nome mudou. Tô feliz. Meu nome não é mais um monte de letra. aleatória Susto. Muito sus. Eita, o cara morreu. Sus, hein? Muito sus. Alert bate. Carrinho de bate-bate? Desculpa, dinossauro, mas você não é mais do George. Você vai ser do espaço. Ele... Ele era impostor.